Para vou sair de novo visto. pra ver se funciona E hoje estamos aqui No Roblox, pessoal Então, hoje estou aqui com uma amiga minha Que ela tá meio empolgada Ela vai gravar pro canal dela também Que eu nem sei o nome, mas eu falei que você me se inscrever Se inscrever sem o nome, né? Mas beleza Ô, Ana oh. Qual é o nome do seu canal mesmo? Mesmo. Ana, underline, cut com dois T. Na verdade que seria cute, mas ok. E... Inglês em dia. Underline games. Tá, depois eu... Depois eu... O, o editor, meu pai, barra pai, vai, vai meio que juntar. Vai juntar as coisas que você falou que você tá querida. Ai, gente, coitado Nossa. do galo, craque. Pera, mas se a gente ficar... Mera, pera, se eu ficar aqui em cima da casa, meio que o Tissu Anami não vai destruir ela, a gente vai cair, a gente vai morrer? Então. Ai, eu vou... Não, não, eu só fui... Eu não vou, vou me falar. Meu Deus, eu tô sem perna, mas eu tô viva. Eu tô sem perna, sem uma mão, eu tô sem perna, as duas pernas, olho. sem uma mão, eu sem um braço, na verdade, agora. Eu só tô com um braço, um tronco e uma cabeça. <risos> Parabéns pra mim. E eu tô vivinha Você da Silva, eu tô com, tipo, mim. eu só perdi 10 vidas, 10 de vida, tipo, eu, tô... eu perdi 10 de vida. E caiu uma casa em cima de mim. Gente, socorro. O urso vai Jesus. ter que ir pro hospital dos ursos, dos polares. entendeu Piada? Meu deus, eu tô tentando pular aqui, parece que eu tô, parece que eu tô fazendo um... Parece que eu tô parecendo uma pessoa sem músculo. Meu deus, você foi teleportado já? Que houve música. Meu pai amado. Eu não fui teleportado porque eu buguei no chão. Eu buguei no chão e não fui teleportada. <risos> Meu deus. Depois eu vou... Ah, cá está você <risos> Eu buguei, eu buguei no chão, fiquei sem essas duas pernas, sem um braço e eu buguei no chão. Ai, ai, pessoal, não, então, como a é gente não tá gravando, a gente finge ser, né? Cientista de desastres naturais. Ideia foi minha, tá? É louca aqui da vida. Mas então a gente chuta, tá? Aí meio que a gente não chuta, a gente só analisa. <risos> então. Eu acho que aqui. Eu acho que vai ser nevasca. Ou uma chuva ácida. Ou um tornado. Exato, um tornado. Exato, um tornado. <risos> tá com barulho de vento? Tá com barulho de vento, eu não posso fazer Nossa. nada. Se faltar coisa... Ou pode ser alagamento. Então eu vou lá pra cima. Aí. Aí. O que eu falei, você também falou. O que eu falei? Você, você só corrigiu. Olha, o bom é você pecar... pk pk ó. Ficar bem oh. nas pontinhas. <risos> Meu Deus, ah, gente, eu, eu só queria tomar um banho de praia. Gente, Oi, querida. Vamos subir sou. as escadinhas. Ela, ele tá vindo pra cá, ele tá vindo pra cá. Ele tá vindo pra cá. Ah, e... ah não, Deus. ele tá parado. Tá, o tornado, ele tá meio doido da vida, então ele só vai ficar ali mesmo. Então pode curtir a vida na praia. Desse lado. Então, eu tô no telhado da casa, porque ele não me pega aqui. Eu vou ficar aqui, ó. Só na minha, na minha sombrinha e na minha cadeira. Só no chãozinho. No chãozinho. Um solzinho. Ó que sol bonito, que gente. Desistir. Ó que sol lindo. Maravilhoso. Sol lindo. Maravilhoso isso aqui, né, querida? Olha. Ai, não. Ele tá vindo pra cá. Ele tá vindo pra cá. Ai, gente, eu vou morrer. Ai, esquece. Eu desisti. Ai, meu Deus. Ah, não. Não. Ele só tá andando Ai, por ali Deus. mesmo. Ai, eu vou ficar aqui. Tô de boa. Só caiu Ai, uma coisa. Só vendo uma madeira ali, meio que uma placa em cima da, de outra uma cadeira lá. Não a minha, né? Claro. Eu só digo, então... O tornado não vai me pegar. Ah, esquece, ele tá me olhando direção Ah, não, ele vai ficar é. parando ali. Ele é tem uma dessas madeiras que tá dentro dele, né, gente? Tô... Meu eu tô Deus, com... Deus, Deus, gente, eu tô com... Eu jogo com ah, eu tô... eu medo. Eu jogo com medo. Tá. Cadê você, Meu querida? Ah, você sobreviveu? Estou indo pro sim. Ai gente, que diva. Cadê você? Aqui em cima. Buu. Esse buu não funcionou. <risos> buu, buu, oh, de meu Deus. Nossa, meu Deus, olha quanto... Olha, você tá na plaquinha de sobrevivências. É, mas é do nosso server. Tem um cara que sobreviveu quase dois mil vezes. Dois caras, na verdade. Tá, eu vou chutar Alagamento ou tsunami Ou fogo Incêndio E você Ei Eu vou chutar Que vai ser tipo um alagamento Ou um terremoto Ou uma Ai, qual que é o nome mesmo? Ai, uma... um alagamento. Ou terremoto. Ter... É, é, não, não preciso... é terremoto, eu nem precisei falar nada. Já. Meu Deus, eu tô muito bugada. A pessoa tá bugando aqui. Oh, então. meu Deus. Olha, eu quero saber eu sei como esse cimento não aguenta o terremoto que só mexe. Tipo, o terremoto só me deixa assim. Tá me deixando parar eu ficar pulando. Eu fico. Meu Deus do céu, melhor tu sair daí, minha filha. Vem pra praia. Praia. Não vão pra praia, gente. Covid-19. Eu literalmente fui arremessada. Você literalmente foi morrida. Morrida. Exato. Meu Deus, gente. Eu tô toda bugada. Meu Deus, deixa eu agarrar essa escada. Meu não, escada. Bem... Ah, não. Eu não vou para escada, não. Ai, gente, socorro. A casa vai cair em cima de mim. A casa eu, vai cair em cima de, de, de mim. Cair. A casa vai cair em cima de mim. Ai, ai. Eu morri. Corre. Ah, não. Não, eu queria saber assim. Eu, pulo, eu sempre pulo naquela terra de baixo. Aí, agora que eu morri, eu caio naquela terra e no morro. E não caio. Meu Deus. O jogo quer tirar minha paciência. Olha, gente, que sobreviveu. É lindo. É lindo, é maravilhoso. Peraí. Olha ali, ó, Olha aqui, ó. Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Vem cá, eu tô mandando. Oxi. <risos> tá. Então, pessoal, antes de tudo, pessoal, falta quase 12 inscritos para mil, ok? Então, pessoal, aqui, aqui ó, aqui, pé, meu Deus do céu. Olha onde que eu tô, eu tô em... <risos> antes do último penúltimo, antes do antigo penúltimo, tá. É, eu tô aqui, ó, a, a Ana tá lá em cima, eu acho. A Ana tá onde, sua querida? Cadê? Não, não sei, eu nem apareço aí porque eu sou muito nube. Peraí. Oh, oh, oh, oh. O nerd tá em cima de mim. Agora eu sou a antepenúltima. Lardor, sei lá, aparece a... Nossa, não parece a casa da Peppa Pig? Sim. Peppa Pig. Se às vezes eu demorar para... ver É porque o seu som está bugando. Oh, entendi. Ou é eu que solto o botão de apertar pra falar? Olha, eu vou chutar uma nevasca ou um. É, vai ser nevasca. Ou um tornado. Eu chuto uma nevasca também. Olha, tá ficando não, um branco. Olhado, tá ficando branco. Tá com areia. barulho de vento. Parece ser uma nevasca. Então vou ficar aqui. Bem. Não, engraçado. Botão a gente pega pareia, um lugar aquecido um lugar cheio de janela. Verdade, a chaminé. Todo muito... mundo parando da chaminé, gente. Todo mundo tá dentro da chaminé. Aí, ó. para dentro da de chaminé. Chaminé, chaminé. Eu tô na neve, eu tô na neve. Eu tô no meio da neve. A neve tá viva chegando e já não sei. Eu não quero morrer. Eu só não morrer. Tem um, pe... Tem um pedaço de telhado na minha cabeça. Parabéns. cadê Você ser, querida. Ai, não. Eu vou, eu vou morrer. É mais fácil. Eu morrer de queda do que tudo. Vamos então... Meu Deus, tá tendo um monte de coisa aqui, minha gente? Ai, meu Deus, o chão tá congelado. Quero você, querida. Oi, tudo bom? na parede. Oi. Eu tô pisando nessa cabeça. Um bagulhão de cabelo. Olha a minha patinha que bonitinha. Ai, ai, só tá... Gostou da minha patinha? Olha a minha, minha patinha. Olha, gente, minha patinha que bonitinha. Três que de leão. Olha aqui! Olha eu doida! Doida da vida! Uuuuh! Meu! Mano, você saiu voando! Eu tô saindo voando! Tô aqui! Eu vou, eu vou colocar minha tela aqui, ó! Na sua cara! Olha, gente! Que cara mais metonha! Olha, gente! Que cara mais metonha essa! Da Ana, gente! Uau. Meu Deus! parece que... Nossa! Parece um meme aqui! Essa é a sua cara! A gente sobreviveu como sempre porque a gente somos cientistas de desastres naturais. E também porque a gente é muito Exato. linda. Não é mesmo? E você teleportou. Ou eu que Ixi. tô bagada. Bum, bagada. Ba bagada. <risos> ou eu que tô bugada. Tudo bom. Tudo bom. Valmart. A gente vai pro espaço, gente. Que legal. Ah não. Saber porque Ué. o Walmart é um mercado. Aqui pode ter incêndio. Acho que é por causa do... Ah não, esquece o incêndio. Oh, o incêndio de fogo, tá? Eu chuto chuva ácida ou chuva de areia? E é chuva ácida mesmo. O céu tá meio escuro. Não, o céu tá escuro, não tá com cor de nevasca, não com nada. É. Olha, tem uma bola! Andando sozinha, se a gente ficar na frente dela, ela não, ela, ela passa. Que bola mais doida! Olha, tem o ataque bolinha aqui, ó bolinha doida. Ah, não, fomos surpreendidos. Meu Deus, não, é o a, gente, a gente esqueceu do tornado. A gente é meio burra, Eu cientista tô... de natureza de tempos. Somos burras, ai, gente, não pode ficar dentro da casa que senão a casa vai, o tornado vai puxar da casa, a gente morre. Daquela, oi, oh, amiga, essa tá louca. O tornado oi, vai vir nos pegar. Mundo. O tornado é meu amigo. Eu sou branco e ele também. Então, por isso, ele não vem me pegar. E eu sou um arco-íris e passo dentro. E eu só perco meu cabelo e um braço. e Todo seu corpo, mais menos o um cérebro. <risos> de... Meu Deus, eu tô sem cabeça. Eu tô xicabeça, cabeça. Eu, falo, eu, perdi eu tô, uma... meu Deus. Meu Deus, eu tô, eu tô com pouca vida Eu também perdi o cabelo Ai meu Deus, eu vou morrer, eu tô Meu Deus, olha a minha vida Ana, olha a minha vida, senhor Meu Deus do céu, eu vou morrer Meu Deus do céu, que eu um contigo É meio que eu, te eu tentei isso <risos> Tudo bom Irmã, sem braço Vai, vai, nosso, a gente não tem braço Porque a gente é conectada, vai o oh, meu filho, fica parada. <risos> Deus, não dá pra chegar mais perto, O Jogo chato. De tá, deu, deu. Não, engraçado, o Tornado só ali olhando a gente e a gente brincando. Então. Aí depois que a gente morre, não sabe morre. por quê, né? Ô, oh, gente, eu então, ainda tô com jogar. pouca vida, não entendi essa coisa. E eu ainda tô sem braço e sem um cabelo. Depois se, se jogar do, da plataforma você volta. As mas eu sou da reset. Ah. Meu Deus. <risos> Pista delirante. Eu tô ai, eu sou o número 1. Uhum. Um. Não vou nem adivinhar o tempo, só quero seu carro. Então. Ai, eu ai, quero o carro, eu quero o carro. Sabe daqui que esse carro já é meu. Tá muito. A... a gente. Não, tá vindo mais uma chuva ácida um tornado, sei lá. Meu Deus, que tá. E a gente brincando com o carro Vai ser, vai ser Nevasco ou um tornado Meu Deus, gente, não tá indo Meu Deus, as pessoas em pé vão ganhar dos carros Ô, gente, empurra então. Ai. Não, peraí, peraí tá Sai, <risos> vai e, O carro é meu, idiota aqui daqui Ai, Aê, tá vai, vai. Eu vou empurrar Empurra aí <risos> nossa, não fica em áreas abertas. Não fica em áreas abertas. Eu falei para você não ficar em áreas Olha, abertas. Desespero. Olha aqui, me cabe vem cá, Vem cá, me cabe em casa. Que fica Pikachu. Eu estou aqui. aqui, querida, minha louca minha louca. Olha um... aqui, vem cá, cá, vem cá. Vem cá. aqui. Ó, ó, ó, ó, ó, profissional. Meu Deus, você Droca. nunca tenho que passar aqui. <risos> Ai ai, mil anos depois, Ana ainda está ai, ali. Por que tu faz isso, velho? Vai de lado. De... Meu Deus, agora. <risos> Aí, ó, pronto. Viu que eu sou profissional? Aê. Me respeita, vem pro foot. Vem pro fagai. Pelo menos a gente não morre. É, ele falar pra, é pra ficar... não ficar em áreas abertas. Meu Deus do céu! <risos> Meu Deus! <risos> Meu Deus. <risos> Meu Deus! Meu Deus, mas tem que. Meu, meu Deus. Deus do céu! <risos> Passou aqui na minha rua! Meu Deus do céu! Parece um tio humor. Meu Deus, cala a boca! Meu Deus! Meu Deus. Deus, Deus, Deus. Aqui, a gente. Mano, Não, o os tá... trovões tudo pegam. Oh, meu Deus do céu! O menino tá bugado no teto. Eita, pega, cai. Meu Deus, caiu um trovão aqui, ó. Serviu? O pum! E o menino bugado. Meu Deus, precisava que você Uau. Meu Deus, gente, aonde que eu tô? Eu tô em último o lugar, que... gente. Me respeita. Melhor que eu que nem estou. Você nem tá, você nem tá na colocação. Ai, então... Ah, e eu sou 10 melhor, é 10 melhores do server. Isso. Essa sou Essa eu sou, eu sou a melhor, gente. Essa da 10 melhor. Olha, pode ser um alagamento. Trovão, trovão, trovão. Eu ia falar trovões. Aí eu vou dirigir aqui. Dirige que eu controlo o Não, você vai matar todo mundo. Bagulho. Sai! Ai meu Deus, eu pulei do carro. Tá panta pra morrer? Puta pra morrer? Ó, oh, ó, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, a profissão. Não, meu Deus! Abandona Olha aqui, ó, ó, ó Olha, pode ser trovoada, chuva ácida meu Deus. meu Deus, pode ser chuva ácida Pode ser chuva ácida ou nevasca Ou um alagamento Ou um tsunami ah, meu Tornado Deus. Tornado nos... Olha, gente... olha tem meio com uma proteína. não, meu Deus Meu Deus, o trovão aqui do meu lado não E eu é só de chamarote ele assistindo você vai querer Estou voltar para quê? Não, eu vou tentar voltar aqui. Meu Deus, chegou uma mosca. Uma mosca. Chegou uma mosca aqui na minha cara. Eu vou salvar nosso. Meu Deus, nosso tanque. Não tá nem conseguindo nem andar. Um pouquinho. Meu Deus. Meu Deus, tô sem cabelo! Eu tô com... Eu perdi um de vida, mas eu tô sem cabelo. Gente. Quem puder doar um cabelo, eu aceito de coração. Olha, tem uma bateria. Mulher, olha aqui. Meu Deus. Olha, a mulher. Mulher de Deus, aqui, ó. Meu Deus. Aí, vai, vai, vai. Tornado. Meu Deus, seu cabelo ali. Meu Deus, seu cabelo ali voando. É boa. Ó, oh, oh, seu cabelo ali, ó. Oh. Seu cabelo tá dando volta lá em cima. Uhum. Ué. Uai. Uai. Ah, meu Deus. Você morreu. Morri. Olha a cabeça tô... da minha amiga. Meu Deus, tô sem uma mão. Eu só tô sem mão. Eu, com... eu tô sem mão, mas como sempre, eu achei sobreviver melhor que a Ana. Porque eu sou linda. Da mesma Ué, não é mesmo, Ana? Isso é a melhor. Oxa, que. Não, você, é. você não é lada linda. Lada linda. Você não é lada linda. Você não é linda. Sabia? Você não me conhece, mocha. Mocha? Hum. Meu, o que, que a gente fez pra gente <risos> pra uma prisão? Acho que meio que a gente quebrou o tranque. Então. <risos> Bem merecido. Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Vamos colocar a roupa. Prisioneira, vamos ser prisioneiras. A gente nem quer mais... Nossa, coisa mais legal do mundo. Não, engraçado ser prisioneira. Meu Deus, eu tô perdida nesse mapa. Nossa, eu sei que aqui. Eu tirei já, já. minha foto pra aqui. Minha e eu sou uma prisioneira. Como que eu consigo escapar? Então, hum. pera, será que é pra clicar aqui? Aqui. Gente, socorro! É, eu, Será que é part... eu vou tentar escapar pelas frestinhas que tem aqui nos, é. na cela. Eu, eu escapei por elas. Oxi, eu não consegui não. Cadê você, diva? Você deve estar no pior o lugar do mundo. O menino passou do meu lado, não me Oi, Bom, peraí, deixa eu tentar te salvar. Ali, ó, consegui. Aê! Eu passei aqui, ó. Eu passei por assim, ó. Eu passei assim, ó. Porque Fiquei... mexeram e pum. Meu Deus! Olha! Olha, olha, bisonha. Ô, oh, vem cá, vem cá, vem cá. Vem cá. Cadê? Vem cá. Pula, caruca. Meu Deus, eu tô embaixo. Você, querida. Aqui, morre. Você é muito atrapalhada, Ana. Hum, uh, Sim. Tá. Meu Deus! Que que... Não, pra... não, eu queria saber. Meu Deus, eu queria saber uma coisa. Por que a gente tá numa prisão e tem negócio de peso? Ah. Então. Olha, gente, nosso hoverboard! Uh. Então, uh! A gente anda de hoverboard e fica musculoso ao mesmo tempo. É, aqui, ó. Uh! Meu Deus! Meu Deus! Meu Deus, será que dá pra tirar isso daqui? aí eu quero tirar esse hoverboard, hoverboard, aqui ó. Uh, aqui, ó, cada um com o seu. Uh, o meu é esse. Que, que brincadeira mais legal, engraçado, o mundo caindo por causa de um vulcão e a gente brincando aqui. Então. Meu Deus, o que, que uma bola de basquete tá fazendo aqui? A uma, uma bola de basquete. Olha, a gente tava quase do lado do vulcão e a gente morreu. Meu Deus, a gente ainda tá com roupa de Nossa. prisioneira. Ah, Meu Deus. Dá reset. Eu não, eu vou ficar com a minha roupinha aqui de prisioneira. Depois que a polícia vier aí, te pegar, não é problema meu. Vamos tampar a casa da Peppa Pig. Uau. Gente, não, o Ana, sabia que eu não sabia que existia Book 2 Pig? Sério, eu tô, eu jogava desde que tinha um Skull. Meu Deus. Vai ser nevasca, volta pra dentro. Você percebeu que toda hora é nevasca aqui na casa da Peppa Pig? Sim, a Peppa, a Peppa tá no inverno. Meu Deus, pulou o um menino na minha cabeça e depois eu, ele pulou, saiu da minha cabeça, depois foi lá e... bum. Nossa. Não sei falar. Oh, querida, eu só vou te seguir, tá, Ana? Querida. Uau, ok. Esse tijolo aqui debaixo dessa parede sempre cai. Vamos cair. Não, engraçado, eu queria saber. Eu sou um urso polar. eu vivo na neve, por que eu tô me escondendo dela? Oi, neve, eu amo você. Let it go, let it go. A que mais quer, amor? Let it go. Eu sou linda. Ai meu de Deus, eu tô perdendo hora. vida, tô muito gelada. Oi, povo, eu só tô aqui de camarote assistindo Deixa a Deus. destruição do mundo. Notícia de última hora: o polar morre por causa de muito frio. Que legal! Ah, <risos> meu Deus! Ah, meu meu Deus. Deus do céu! Olha! Meu Deus, olha meu Deus. escada! <risos> meu Deus! Ah, eu vou ficar aqui, ó. ó. Ó, onde que eu tô. Eu tô bem aquecido tenho... aqui. Ah, eu tô na escada. Ah, escada. Ué? Meu Deus, eu tô... ah, não, Meu Deus! Estou em uma parede. Ô, Ana, me ajuda! Ô Ana, me ajuda! Onde eu tô na escada, eu tava atrás de você, eu tô embaixo desse coisa vermelho. Ma é. Meu Deus, <risos> tu tava soterrada. Meu Deus, tira essa roupa de prisioneira, depois a polícia chega e te mata. Meu Deus. Olha como no ficou a casa ninguém. da Peppa Pig. Da Peppa Pig. Pronto, agora eu vou voltar a Não, engraçado, da... eu me morri, ó, meu amigo. Meu Deus <risos> Eu vi matei, sendo que tava tudo ok eu tava, eu tava com cabelo Parada litoriana Meu Deus Tudo bom Eu queria saber por que uma parada litoriana Tem Tem meio com uma loja de batata <risos> E tem um farol E tem um só uma casa E ainda só tem camisa né? E ainda dá mais as pessoas As pessoas daqui é tudo ir tá As pessoas usam a camisa T E é I Elas são I, letra I é do alfabeto E usa a letra T como Não, Meu Deus. Deus Não, engraçado ela é Y Y hum. Ei, bichinho Meu Deus, Não. engraçado Se for tsunami ou terremoto Terremoto não fica estruturas altas. Eu tô lá em cima do farol e eu morri. Eu morri antes disso acontecer. Engraçado, eu falo terremoto, sendo que eu sabia que não pode ficar estruturas altas. Eu falo assim: ó, poderia ser um terremoto, sei lá. Eu e eu ali, eu, eu ali só, só em cima do, do, do farol de camarote. Oi, linda, sua louca, vamos finalizar o vídeo. Senão as pessoas vão dormir. Sim <risos> Tá Então pessoal foi isso o vídeo Espero que vocês tenham gostado Passa no canal da Ana né Botar né? aí Inscrição Agora faça o seu final faz Bom, o final Gente Foi isso o vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado do vídeo Passem no canal da minha amiga Hiper E foi isso Tchau é justo bananico meu e o dela vai estar aí na descrição porque eu não sei. <risos> tá. Beijo. Tchau. Falou.